Atento. Eu vou falar aqui de algumas manchas foliares, são bem poucas na realidade, que elas também são muito comuns na nossa região, mas elas não são transmitidas é, por manivas, tá? Mas provavelmente vocês vão deparar com elas no campo e vão ficar se questionando, né? Ah, que doença é essa, né? É, não estou sabendo que doença é essa, será que transmite por maniva e tal? Então a primeira delas é a mancha parda, causada pelo fungo Passalora renice, né? Como vocês observam aqui. Essa pequena mancha que vocês estão vendo aqui na, na, nesse sintoma, né? Nessa ilustração, que elas podem se tornar, o sintoma pode se tornar mais é, acentuado, né? Principalmente nas, nas folhas mais que estão mais próximas à senescência, é muito comum, né? Aqui também, ó, pequenas manchas. Okay? Então, a mancha parda é uma doença comum, né? Que a gente observa muito no campo, mas que ela não chega a vir causar danos econômicos, né? Ela, a planta consegue conviver bem, se consegue produzir bem, e ela não é transmitida por manivas. Outra doença também, que é a queima das folhas, né? Causada por vicose que vocês estão vendo aqui essa sintomatologia, né? Ela forma essa necrose com uma, um alozinho bem sutil, né? Observe aqui, no, no ângulo mais distante, né? A necrose com um halo bem sutil, ok? Ok que é a queima das folhas causado por passalora vicosa, tá? É, aqui também outro sintoma, mostrando uma área maior, né, do sintoma da, da queima das folhas, muito comum na nossa região, a gente encontra demais essa doença, tá? Esse halo bem sutil, né, típico dessa doença, tá? Aqui também outros sintomas de, de queima das folhas, né, é aqui vocês podem observar, várias folhas com sintoma, né, não afeta muito o formato da folha, são mais lesões localizadas, né, como vocês observam aqui, causadas por esse fungo Passalora Vicosa. Tá? Muito bem, então a gente é, passamos aí uma, uma noção para vocês né, de algumas doenças que são importantes para a mandioca aqui na nossa região, né, mais ou menos é medidas que vocês poderiam é, utilizar para o controle dessas doenças. Aí vem a grande pergunta, né? É, para fazer a inspeção, qual a melhor época para a gente fazer a inspeção? Qual a melhor época para o pequeno produtor, o grande produtor, verificar, né, selecionar ali as plantas que ele poderia utilizar como manivas né, para, para novos plantios, né? Ou mesmo, para, ou mesmo para você verificar se é, essa doença não pode vir a se disseminar na sua área e vir causar danos. Né? Então, é, recomenda-se que a melhor época de fazer isso é quando a planta está em pleno desenvolvimento vegetativo. Né? Nós observamos aí que é, a maioria dessas doenças, que são transmitidas por manivas, os sintomas, eles são muito, é, como é que se diz assim, eles são bastante enfatizados, na área foliar, né, através não só dos sintomas reflexos, como também a própria virose, né, a área foliar é muito importante. Então, o interessante é que a gente faça essa inspeção no período, no estádio fenológico da planta, de crescimento da planta, que tenha a maior área foliar, a maior área verde, né, então, eu acredito que novembro a março, aqui na nossa região, seria uma, uma época ideal que a gente poderia fazer essa inspeção, né, onde você tem o maior crescimento da área foliar e estaria mais fácil, digamos assim, do produtor detectar, suspeitar né, que aquela planta estaria, ela não estaria bem, estaria com algum problema, né, e que é, ele não iria coletar manivas dela, e também que ela poderia